No vídeo de hoje vamos olhar o Bitcoin também, o Ethereum, vou comentar aqui sobre a dominância do Bitcoin, falar sobre o mercado de criptomoedas em geral, pessoal, tem algo me preocupando aqui também. Vamos falar sobre a Shiba que explodiu muito forte nos últimos dias. Então vamos lá pessoal, vamos dar uma olhada aqui no Bitcoin no mercado em geral, não se esqueça se você está acompanhando o canal há mais tempo, deixa aquele like para apoiar, isso é muito importante, também participe aqui do grupo do Telegram. Eu também pessoal, atualizei aqui a minha página do site com todos os bônus aqui de corretoras e ferramentas que eu uso, tá? tudo que eu uso está aqui nessa página, então dê uma olhadinha se você tem interesse aqui, com certeza pessoal me pergunta direto quais corretoras usar, tá? aqui tudo que eu uso pessoal, tá? Todas as corretoras que tem desconto aqui, tem bônus, então vale a pena aqui ferramentas que eu estou usando também aqui nos meus vídeos, beleza? Então vamos lá pessoal, ah, acabei colocando a ferramenta da Tani, que essa aqui também eu uso bastante, tá vou deixar o link aqui abaixo também, essa ferramenta aqui é gratuita pessoal, vale muito a pena, você pode operar aqui mais de 20 corretoras, é essa aqui que eu estou usando nesse momento, beleza? Então pessoal, vamos começar aqui pelo Bitcoin, vamos dar uma olhada o que está acontecendo aqui agora, ó. Bitcoin teve um suporte bom na região de 58 mil dólares aqui, é, por alguns motivos, né, pessoal, até eu comentei para vocês no último vídeo que essa região de 58 mil tinha bastante contrato ali, um suporte forte ali do Open Interest, muito contrato aberto nessa região. Tá? Então acho que vai ser difícil deixar o pessoal uh, né, fechando posições ali, tá? vai, ter que uma, vai ter que ter uma queda muito forte do preço, mas a gente está corrigindo aqui, né, que é o esperado, eu comentei para vocês no último vídeo sobre isso. Então, pessoal, essa região de 58 aqui é uma região interessante. Ó. A gente tem também a média aqui de 21 dias exponencial, tá? que está dando um suportezinho também. Essa média amarela aqui, tá? Comentei para vocês no último vídeo sobre isso. Tá? Então, aqui, pessoal, em relação ao volume no gráfico diário, a gente está vendo aqui que o volume de, de agora de compra está tá mais baixo que o volume de venda aqui nesse momento então tá me parecendo aqui tá esse aqui é um indicador está mostrando para mim que a gente tem pode possivelmente pode ter mais espaço aqui para correção do bitcoin tá eu vou a gente vai dar uma olhadinha também no gráfico aqui é, de interdiário para dar uma olhada aqui que a gente que, que a gente pode esperar de fato tá mas mostra para mim que o volume indicando isso aqui o que, que eu tô de olho aqui agora também pessoal no é, no rsi tá dar uma olhadinha no rsi que tá bem interessante tá contando uma história interessante que no rsi aconselho vocês darem uma olhadinha indicador de força relativa aqui então Uh, olha só pessoal, a gente teve aqui essa resistência aqui ó para RSI no diário, né? Então a gente acabou rompendo para cima aqui, fez uma outra resistência, rompemos para cima e ó, que olha que interessante essa resistência aqui ó que era um essa resistência que acabou vendo um suporte depois para o RSI aqui nessa região, nessa linha. Agora aqui, pessoal, nesse momento a gente teve, teve a, o RSI batendo exatamente nesse, nessa linha de resistência que agora virou um suporte para o RSI, tá? Então, interessante aqui, no diário mostrando que a gente pode tá ter uma região de suporte nessa região de 58 mil dólares, tá? Tá bem interessante. Eu acabei acumulando um pouquinho aqui nessa região, pessoal, mas eu botei ordens um pouquinho mais, mais volume aqui, de né? a mão mais pesada um pouco na região de 57 e no 55, que são regiões que eu estou de olho, para acumular, tá? Mas como... Eu vendi na região bastante, na região de 63, 64 ali. Eu preferi já acumular um pouquinho aqui né, para poder garantir e tô com stop buy em regiões mais acima. tá? Então, basicamente, é uma estratégia que agora, se pegar é, o Bitcoin, pegar é, regiões 57, 55, eu vou estar tá comprando. Tá? Mas aqui a gente também tem uma linha de tendência aqui, que é interessante, essa linhazinha aqui que tá está dando suporte também, Tá? que era uma resistência, virou um suporte. Na verdade, essa linha aqui, pessoal, se a gente der uma olhada, essa linha aqui, ela vem lá de trás, ó aqui vem lá de trás já uma linha bem histórica para o Bitcoin. Tá? Então, a gente está tendo que agora rompemos para cima dessa linha e agora essa linha está virando um suporte também. Tá? Então, a região de 58 está interessante. Tá? Honestamente, para mim aqui está bem interessante essa região. Para quem quiser né, acumular nessa região aqui, eu comentei para vocês sobre o Open Interest. Eu vou entrar aqui um pouquinho no indicador de sentimento. Que essa região a gente teve muito contato sendo... Uh, né, nessa região... É um, um, um topo ali de contato aberto no Open interest lá, tá? A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco nisso. Mas, pessoal, o que, que a gente tem aqui agora, né? O, o a Fibonacci é né? uma coisa que também está me assim, preocupando, porque a gente tem ainda não teve uma correção nem na região de, de 0,382, tá? Que é essa região aqui, que seria 57 mil dólares. Eu ficaria de olho, eu só mudar aqui o Fibonacci para o lado direito, porque isso aqui realmente me incomoda. Uh, vamos lá aqui para o lado direito, vamos lá, Fibonacci. Então, aqui... A região de 50, do 57 mil dólares, pessoal, é uma região interessante aqui, tá? Eu fico com ordens mais nessa região aqui e a região aqui do 55, né? 55 até aqui a região de 54 aqui, ó, tá? Aqui perto desse topo aqui, são regiões interessantes para a gente olhar para acumular Bitcoin, tá? É, para mim, pessoal, seria o mais, assim, a regiões que a gente tem que ficar de olho para realmente ali sim botar ordens de compra, tá? que a gente pode comprar bem porque é uma região de correção Uh, que eu considero, assim, saudável para o preço, tá? Até a região de 618, mas aqui já pedi demais, pessoal, tá? A gente está pernada aqui, a gente pode ver, por exemplo, que, até eu Fibonacci, vou mostrar para vocês aqui agora, outras, outras exemplos aqui, ó, deixa eu limpar esses níveis que eu não preciso, ó, a gente pode ver que, por exemplo, ó, uh, nessas subidas do Bitcoin que o Bitcoin fez aqui, ó, por exemplo, a gente corrigiu, né? Essa aqui a gente rompeu os 20 mil dólares, a gente corrigiu a região aqui, ó, 50%, né? Depois a gente corrigiu aqui, pessoal, que também, se eu não me engano, aqui, ó, foi, aqui já foi região de 50% também. Depois a gente corrigiu aqui 68 tá? Então, geralmente, as últimas, quando, quando o preço vai perdendo força, que ele vai corrigindo em regiões de 68 tá? Mas aqui, na minha opinião, eu não acredito muito que a gente vai corrigir para a região de 68 tá? Eu estou aqui olhando essas regiões, de o Bonatti aqui esses dois níveis, sendo que o nível de 58 mil dólares já é um suporte interessante. Tá bom? Então é bom ficar é, ciente disso aí, beleza? Outra questão interessante, pessoal, que é bom olhar aqui, são esses níveis aqui da uh, extensão Fibonacci, tá bom? Extensão Fibonacci, deixa eu só limpar aqui esses indicadores, que eu tô me perdendo aqui. Ó, extensão Fibonacci conta também uma história bem interessante, tá? Vale a pena olhar. Seria isso aqui, ó. Vamos dar uma olhadinha. Ó, desse fundo aqui, essa pernada aqui, pessoal, tá? Quanto que é essa pernada aqui... Essa pernada aqui agora representa dessa primeira pernada, tá? Basicamente o Fibonacci conta pra gente. Deixa eu mudar de novo pro lado direito aqui. Uh, essas regiões... Lado direito... Vamos lá. Ó, então o que a gente tá vendo aqui agora... A gente pegou um suporte na região de 7,86. tá? Então, olha só que bonito aqui, ó. O Fibonacci contando... Mostrando pra gente aqui regiões interessantes de suporte e resistência pro preço, ó. Então, essa pernada aqui, pessoal... Essas que são as regiões de Fibonacci dessa pernada aqui, ó, tá? Então... A gente pode ver que o Bitcoin teve, não, não conseguiu ficar acima da região de, de 100% de extensão. Ele a, rompeu a região de 100%, ficou na região dos 63 mil dólares. Né? Teve suporte aqui nessa região dos dos mil e né? 58 mil dólares aqui. Tá, pessoal? Resistência aqui na região de 63 de novo, né? teve resistência, acabou então é, aqui tendo a correção. né? E, pessoal, agora que se, se a gente perder essa região de 58 mil dólares, a gente poderia buscar a região aqui de 54, tá? que seria o próximo nível de resistência aqui, de, desculpa, de suporte para o preço aqui, de acordo com essa extensão Fibonacci, tá bom? Então, essa extensão Fibonacci vale muito a pena a gente olhar. Mostra aqui para a gente para onde o preço, inclusive, pode ir, tá? Então, essa região aqui de 1.68 seria interessante quando a gente romper essa, esse topo anterior, uh, anterior aqui, pessoal, romper de novo e conseguir fazer um suporte acima, a minha, eu vou ficar de olho na região de 77.600 dólares aqui, tá? Para mim é uma região interessante de, é, de, um, de alvo aqui também pro o Bitcoin, beleza? Uh, a gente pode até olhar aqui, por exemplo, o seguinte, ó, pessoal. Por exemplo, aqui, ó, vamos olhar essa extensão Fibonacci desse nível aqui, por exemplo. A extensão Fibonacci aqui, a gente pode ver os níveis que o Bitcoin buscou. Ó, ele buscou aqui, região... Uh, vamos ver aqui. ó 100% aqui, se não me engano, foi 1.4. Vamos dar uma olhadinha aqui. Deixa eu só puxar aqui 1.4 que eu acabei não puxando. Aqui ó, essa, essa região aqui, ó. o Bitcoin pegou 1,41 na extensão Fibonacci. Foi que pegasse essa extensão pegou a região de 1,41. Aqui teve a resistência forte. A gente teve aqui ó, suporte resistências regiões Fibonacci também. Quando a gente perdeu esse nível aqui ó, dos 48, que a coisa ficou feia né? Então aqui, então, extensão Fibonacci é a ferramenta que eu uso muito aqui para minhas análises. Tá? Vale muito a pena. Fibonacci pessoal é incrível. Eu até, inclusive, penso fazer aqui um vídeo focado em Fibonacci, porque conta muito a história aqui para as regiões de suporte e resistência para o preço, beleza? Então, pessoal, em relação ao Bitcoin, vamos olhar aqui também o gráfico de 4 horas. na uma olhadinha de 4 horas aqui. Olha só, a gente está aqui nessa cunhazinha aqui agora, tá? descendente. Aqui né? é uma bandeirinha aqui, pessoal, formando para o preço. Né? Aqui a gente teve também nessa região, formando também uma bandeira. A gente formou essa bandeirinha também aqui. Quando a gente rompeu para cima, a coisa ficou bonita. Tá? Seria mais ou menos isso aqui. Que a gente formou bem parecido com o que está fazendo aqui agora, tá? Bem parecido mesmo, tá bom, pessoal? Ah, só que essa aqui foi bem mais longa, na minha opinião. Ó, a gente bem mais longa, a gente teve aqui, na verdade, até a gente está um pouquinho melhor. isso esse aqui, esse aqui, ó, a gente teve um fake out, tá? a, gente aqui, ó, a gente rompeu para cima aqui. Como a gente fez esse rompimento? A gente rompeu para cima, ó, fez o suporte na linha, ó, fez o suporte na linha. Daí o preço foi para cima aqui com tudo, tá? Então, pessoal, aqui nesse momento, o que que está acontecendo aqui, ó? A gente está buscando romper, desenhar essa linha melhor aqui agora, tá? Então, assim, ó. a gente está buscando romper aqui agora essa linha, que é uma resistência, certo? Uh, só que é assim, pessoal, olha que interessante, né? De novo, puxar Fibonacci aqui, ó. Fibonacci é bem interessante, sempre ficar de olho em região Fibonacci. Então, puxar aqui o Fibonacci, deixa eu achar aqui agora o no, nome aqui. Ó. ó. Desse topo aqui, pessoal, ó, até esse fundinho, a região de 618. Tivemos resistência nessa região de 618 aqui agora. Fibonacci, vocês já sabem qual que é o, o deal aqui, né, pessoal? Resistência à região de 618 não conseguindo romper, pessoal. Daí o urso, daí o urso vai pegar aqui, porque a coisa fica interessante para um short. Inclusive, a gente tem aqui volume fraco de compra aqui nessa região. Tá, tá interessante que na análise técnica mostra que a gente pode que ser é interessante para avaliar um short nessa região aqui, tá? Se é, com o stop aqui um pouquinho acima, vamos puxar o, o, VPVR. o VPVR. pode mostrar pra gente se a gente tem aqui, se é interessante ou não. Ó, a gente está com um ponto de controle aqui dessa região, nessa região né? aqui, ó. Tá, um ponto de controle aqui, mas eu vou puxar um pouco mais para trás, se dá para ver alguma coisa a mais. É, aqui não tá muito. Hum... Deixa eu dar uma olhadinha aqui. É, a gente está tá exatamente no ponto de controle aqui agora, pessoal, tá? Então o que, que eu faria aqui agora, tá? Nessa, nessa, nesse caso aqui, ó. Tá? a gente pode fazer avaliar aqui ó nesse nessa região aqui a gente perdendo essa região aqui ó né, pode ser esse nível aqui agora a região de essa, esse nível aqui de Fibonacci mais ou menos a gente poderia avaliar de entrar no short nessa região com o stop aqui em cima, tá? Com o stop aqui em cima pode ser um short interessante. De novo, pessoal, é arriscado. Ó, tem que saber o que está fazendo. Eu botaria aqui, de repente, um short, abrindo um short aqui mais ou menos aqui abaixo se o preço começar a corrigir, tá? Com o stop aqui em cima, mais ou menos na região de 52 mil dólares, 62 mil dólares pode ser um stop interessante, tá? Mas, de novo, é arriscado. A gente vai dar uma olhadinha daqui a pouco que é indicador de sentimento aqui. Mas o Bitcoin poderia fazer, inclusive, um fundo duplo nessa região aqui de 58. Fazendo fundo duplo aqui, pessoal, pode ficar bem interessante romper para cima, tá? Eu acho que até foi parecido o que aconteceu aqui, ó. A gente acabou fazendo fundo duplo aqui nessa região, ó. Fizemos alguns fundos aqui, né? Não foi nem fundo duplo, foram vários fundos aqui, batemos na mesma região aqui, parecido. Região dos 41 mil dólares. E aqui, ó, o Bitcoin teve suporte forte para romper para cima. Então, a gente pode avaliar essa região de 58, vai ser, se vai ser um suporte bom para o preço, Tá? Vamos dar uma olhadinha aqui, pessoal, no, no indicador de sentimento rapidamente para poder fechar. Essa região de 58 mil dólares aqui é uma região de suporte interessante. A gente abriu muito contrato nessa região aqui, pessoal. Olha só. Dá um zoom aqui para vocês darem uma olhadinha no que eu estou querendo dizer. Se eu conseguir abrir. Ó, aqui, né, essa aqui é o nível de 58. Olha a quantidade de contrato que foi aberto aqui, pessoal. Muito forte, tá? Eu então, tenho abertura aqui de praticamente aqui nessa região, né, de cerca de 1 bilhão aqui de dólares. teve suporte aqui, ó. Quase é quase 1 bilhão de dólares aqui de contrato aberto nessa região, tá? Então, aqui é uma região de interessante de suporte também, tá bom? Mas, pessoal, a gente tá com indicador aqui o long short ratio em regiões aqui né, elevadas, região de 2.46 aqui, então o pessoal tá mais interessado em fazer long aqui é, em, em Bitcoin, tá? Então, esse aqui tá tem que ficar de olho. E também temos aqui os sardinhas comprando aqui, tá? Esse aqui é o indicador de sardinhas. Mostra aqui a, a variação de, do volume aqui, acumulativo. Se consigo puxar essa linha melhor aqui para baixo, ó. As sardinhas estão comprando aqui agora, tá? Tudo no gráfico de uma hora. Vamos olhar aqui o gráfico de, de 15 minutos para a gente poder dar uma noção melhor, tá? Então, é as sardinhas que estão comprando nesse momento, né, pessoal? Vamos ver que as liquidações também. Eu acho que olhar também no gráfico de uma hora em termos de liquidação, que a gente subiu aqui. A gente teve liquidação de short, tá? Tem uma, tem uma quantidade interessante de liquidação de short que mostra para mim aqui que a gente poderia buscar liquidez para o outro, outro lado aqui agora, tá? Então, para mim, pessoal, eu tô aqui né o um viés um pouquinho mais baixista no curto prazo tá sinceramente para vocês uh, então fiquem de olho aí tá é, viés um pouquinho mais baixista a gente tem aqui também essas regiões esses níveis que são em níveis do CPR mensal tá essa aqui é a linha do R2 CPR mensal que tá num suporte bom que tá exatamente na região de 58.800 dólares tá uma região interessante se a gente bater aqui de novo e ter um suporte, pessoal, a gente pode ficar de olho para poder romper essa, essa cunha para cima. Se a gente perder esse suporte aqui, eu estou de olho na região lá dos 57 e em torno de 55 mil dólares para poder acumular, né, acumular Bitcoin aí, tá? Beleza, pessoal? Vamos olhar aqui rapidamente o Ethereum. Então, o Ethereum, não tem muito o que dizer para vocês, o Ethereum, ah, o que eu estou de olho aqui agora, pessoal, o Ethereum está consolidando acima dessa região aqui, dessa região aqui dos 39.950 dólares, tá? É interessante. Uh, mas vamos olhar aqui o gráfico de 4 horas, tá? O que tá me preocupando um pouquinho, a gente perdeu essa cunhazinha aqui, ó. O Ethereum rompeu para baixo dessa cunha, tá? Então, agora aqui essa região que ele tá aqui também, de novo, pessoal. É a região de Fibonacci aqui, né? Se não me engano, é 618 também. Tá bem próximo. Então, retest... essa linha que era um suporte agora vai virar uma resistência para Ethereum, tá? Então, aqui para mim o Ethereum também tô um pouco baixista aqui, né? No curto prazo também, pessoal, tá? A gente pode ter correção para Ethereum para pelo menos retestar essa região aqui dos 3.900. Agora tá aqui nos... 4.180 dólares, tá? Então eu ficaria de olho aqui, tendo resistência nessa. Uh, não conseguindo romper para cima aqui agora. É interessante avaliar um short para mim e o Betari pode buscar pelo menos e testar essa região aqui dos 3.800 dólares. tá? É, aqui é uma região que tem uh, certo, um certo suporte no VPBR, mas a gente tem um topinho também aqui próximo aqui da região dos 3976 então até tá interessante aqui para quem quiser avaliar short arriscar tá eu acho que de repente aqui é uma de se analisar e melhor tá faça sua própria análise aí uh, não tô dizendo para você sair vendendo fazendo um short pessoal tô fazendo uma análise técnica aqui mas eu tá me dando uma viés mais baixista aqui para Ethereum, tá tem oportunidade para mim mais de short tá bom mas o Ethereum não, não tô pensando em shortar hoje aqui pessoal tá corrido para mim inclusive amanhã eu vou viajar fazer vídeo com o celular aí pelos próximos dois dias aí tá Vamos olhar aqui a dominância Bitcoin pessoal, a dominância Bitcoin é importante, antes de eu falar aqui tá sobre a Shiba também, no vídeo de hoje, vamos olhar aqui a dominância porque olha só, o interessante da dominância é o seguinte, olha essa linha aqui pessoal, essa linha aqui de tendência aqui que era uma linha de suporte para a dominância, né? foi um suporte bem longo para a dominância, vamos botar aqui uma cor, vamos botar aqui um pouco mais forte essa, essa linha aqui, certo? Ó, essa linha aqui, ó, suporte, suporte, suporte. Né? Depois aqui a gente rompeu para baixo aqui, né? essa linha acabou virando uma resistência para a dominância, ó, resistência, resistência, rompemos para cima, acabou não conseguindo, né? não conseguindo fazer suporte aqui, acabou virando, a gente rompeu para baixo novo. Depois rompemos, agora aqui, pessoal, me parece que essa linha quer, quer virar uma, um suporte para a dominância, tá? Nessa região aqui dos 43%. Então, pessoal, nesse momento aqui, cada vez mais, eu falo para vocês, muita atenção, pessoal, porque. Se a gente montar o suporte das regiões 43%, aqui, por cento, tá? eu acho que a coisa cada vez vai ficar pior para as altcoins. Tá? A gente teve uma subida forte de dominância, a gente teve aqui agora essa correção, tá? que até a gente pode puxar a nível de tá é engraçado fazer isso aqui para um, a um, né? dominância, mas a gente pode olhar aqui, ó, buscando a região de 50%, né? 38, aqui, 38% 50% de atração, né? nessa dominância. Então, muito dinheiro flui para as altcoins aqui agora, mas, pessoal, a suporte está na região de suporte muito forte aqui para, para a dominância, mover, tá? E o mercado de criptomoedas está com uma febre aqui agora, pessoal, é Shiba, é todas essas moedas aqui, ó, por exemplo, Yoshi, Sai, olha, só, olha as pesquisas que estão tendo aqui no CoinGecko, tá? O CoinGecko mostra a quantidade de pesquisa por essas moedas, Dogecoin, Kuma Inu, uh, sabe? Só tem um projeto interessante aqui, ó, essa aqui essa phantom aqui tá essa phantom aqui tá tá tá é um projeto sério na minha opinião esse STS esse Shopping aqui acho que não me engano, é um projeto meio, meio fraude na minha opinião tá só, só vejo que porcaria pessoal tirando Solana aqui ó Solana Polygon e também tirando phantom o resto aqui praticamente para mim só vejo porcaria então o mercado de criptomoedas tá assim totalmente insano na minha opinião tá é, isso aqui me, me coloca muito risco nesse momento também então, fiquem, pessoal, fiquem um pouco uh, com o pé atrás quando ver esse tipo de coisa, tá? Para mim, é, acho que é uma coisa... Vocês têm que ficar mais de olho. tá? Eu vejo isso aqui, uh, moedas desse tipo aqui subindo muito. Para mim, é nota risco no mercado, com a dominância caindo aqui. tá? Então, para mim, a gente pode ver mais porrada do Bitcoin para poder liquidar, fechar esse pessoal que está aqui animado com, com as altcoins. Então, minha recomendação, pessoal, botem lucro das altcoins de vocês aí no bolso ou então botem aí em Bitcoin, tá? Essa é a recomendação porque... Isso aqui uma hora a festinha vai acabar, o Bitcoin pode fazer aí a festa acabar subindo ou caindo, tá? Essa é a questão. Tá, então vamos finalizar o vídeo e dar uma olhadinha na Shiba aqui, pessoal. Que a Shiba subiu aqui bizarramente, né? Muito forte, isso aqui é o gráfico aqui, é um gráfico semanal. Vamos puxar o gráfico diário, então. Então a gente subiu aqui, a gente teve essa, essa, esse triângulozinho aqui, rompemos para cima com tudo. A Shiba começou a entrar em um monte de corretora, baleia comprando, então, enfim, pessoal. Uma, uma febre aqui esse negócio, né? Memecoin. Uh, então, assim, eu, sinceramente, pessoal, não, não nunca toquei essa moeda aqui, tá? Nunca toquei essa moeda aqui. Uh, eu tinha aqui na corretora que o pessoal acabava, né? Devido a... Uh, a Binance que acabou me dando um pouco dessas moedas aqui, mas... Eu, pessoal, essas meme coins aqui, apesar do mercado aqui, isso aqui levar... Quando a gente está ganhando bastante dinheiro aqui de forma totalmente insana, eu ficaria muito cauteloso, ainda mais com um pump desse aqui todo, ó. Tá? Vamos puxar o gráfico de 4 horas, ficar um pouco mais claro. Até o gráfico de 1 hora fica um pouco melhor para a gente poder ver. Então, pessoal, olha só. O que é interessante aqui, né? Dessa, dessa última pernada que a Shiba fez, ó, Vamos puxar agora aqui uma extensão Fibonacci, então, desse, essa, desse fundo aqui, topo, tá? Essas regiões aqui de Fibonacci. Ó, a Shiba pegou 300% de extensão Fibonacci nessa pernada aqui, tá? E todas essas regiões de Fibonacci aqui agora extensão são também zonas aqui de suporte e resistência, ó, tá vendo, ó? Que é, suporte, aqui também provavelmente pode virar um suporte também para Shiba, né? Que resistência, suporte também nessas regiões de Fibonacci, tá? Então aqui, pessoal, agora é a consolidação do preço para Shiba, né? Isso que eu estou de olho aqui agora. É, pode, pode começar a formar aqui uma, uma triangula, triangulação, tá? mas pode ficar um pouquinho mais lenta, é, um pouquinho mais nessa região aqui agora, mas a minha recomendação pessoal, com a dominância aqui agora a dominância do Bitcoin né? querendo se recuperar quem está em lucro nessas moedas aqui pessoal, Shiba, repensa com carinho de botar isso aqui em Bitcoin pessoal, tá? repensa com carinho porque isso aqui é, tá, se não me engano qual posição que a Shiba está aqui na CoinGeek, vou dar uma olhadinha aqui estava tá, na décima posição, uma coisa assim que é a décima posição, Shiba, 39 bilhões de dólares de capitalização de mercado, pessoal. 40, tá certo isso aqui? 40 bilhões em volume, a Shiba. Cara, praticamente fazendo mais volume que o Bitcoin. Qu não, quase, quase a mesma coisa que o Bitcoin também de volume, em 24 horas. Então, pessoal, tá totalmente insano isso aqui, tá? É completamente insano. Se você tá em lucro em Shiba aí, eu aconselho você a avaliar, é, porque... Com certeza tem muita gente que está com muito lucro aqui é, em Shiba, então você não quer ser o último a tirar lucro, tá? Essa é a minha recomendação. Então, quem quiser comprar aqui nessa região tem que saber que está comprando projetos que teve muita hype, subiu muito de preço, tem muita gente com lucro aí no bolso, pronta para poder é, né, te realizar o lucro, tá? Então, fiquem atentos com isso aí, pessoal. Essa é a minha mensagem de cautela para vocês aqui agora. É, eu não vou tocar esse projeto, tá? Não vou operar isso aqui, porque é muita, é muita volatilidade, muita sombra aqui, tá? Muito complicado. É, ainda mais futuros aqui, pessoal. Tome muito cuidado com isso aqui, tá bom? quiser comprar no spot aí, pode até avaliar, mas eu, eu recomendo não, não tocar muito nisso aqui, porque é, por mais toda essa febre aí na Shiba, a gente pode ter a surpresa aí, tá? pode ser alguma coisa bombástica, algum problema e esse, esse projeto simplesmente despencar porque subiu muito aí, na minha opinião, tá bom? Olhando aqui, por exemplo, como a gente subiu tudo isso aqui, a gente pode olhar a região de também, tá? Aconselho vocês darem uma olhadinha aqui nessas regiões de quem tá de olho. Ó, a Shiba corrigiu para 50%, tá? Aqui para ter essa sombra na região de 68, tá? Então para mim foi a correção de certa forma saudável, tá bom? Essa aqui, ó, 68 junto com esse topo anterior. Beleza? Mas aqui agora, pessoal, é, na minha, minha opinião, acumulação aqui, né? De certa forma, uma consolidação para o preço. Que, na minha opinião, aqui é bem complicadinho de operar num ativo aqui tão volátil como a Shiba, beleza? Então, pessoal, é isso, tá? Eu estou tô, tô tocando isso aqui, tá? Não vou tocar esse projeto tão cedo, na minha opinião, tá? Mas, enfim, faça como você achar aí melhor. Beleza, pessoal? Então, esse aqui é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixa o like se vocês gostaram, se inscreve no canal se não está inscrito. E a gente se vê amanhã aí para mais um vídeo. Um abraço.